Eu achei esse joguinho aqui pra testar com vocês, então vamos ver se ele é bom, vamos iniciar novo game e não sei, vamos ver se que que vai dar. Foi como da última vez, beleza, perto F, é isso? Mas dessa vez começou no hospital. Será que é um jogo de terror? Beleza, telefone tocando, a gente está com a cara coberta. Atender, beleza, vamos atender o telefone. Sully, olá! Tá tudo bem, Sal? Tudo vai ficar bem agora, venha ver. Vixe. Quem é? O que você está falando? Onde estou? Como que ela achou o telefone, velho? Ela tá com a venda no rosto. Calma, vinha me encontrar. Desligou. Que estranho. Parecia meu pai. Primeiro eu queria saber quem é meu pai. Vamos lá, vamos andar aqui. Estamos no hospital cama cheia de sangue. Empurrar. Beleza. Parece que tem algo ali, mas tá muito escuro pra ver. Realmente não dá pra ver nada, não. Meu mesmo. Tô forçando aqui a vista. Parece que tem algo ali, mas tá muito escuro pra ver. Beleza, vamos voltar. Vamos para o outro lado. Tem uma porta aqui. tá trancada. Ah, o interruptor. Beleza, acende a luz. Ah, ela tem um olhinho aberto, ó. Uau. Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos lá. Parece que tem alguma coisa. A chave. Boa, garota. Achamos a chave. Aperta o quê? Beleza, as coisas estão ali, ó. Objetivo, interrogação. Ou sa... não sabemos o objetivo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue abrir a porta. Conseguimos. Vamos para que lado? Não, para cá não dá. Beleza, vamos para o outro. Porta C, vamos tentar abrir. Porta D, peraí, o que aconteceu aqui? Não tem nada, beleza, vamos abrir a porta D, nada. Bicho, oh, ô louco, que doideira, vamos abrir a porta, vamos abrir a porta A, porque a gente abriu a... Não, não tem nada, porta C, B, B eu acho que foi da onde a gente saiu, D, não, peraí, vamos lá. Porra, pelo amor... Não tô entendendo mais nada. Você parece burro! Vamos abrir a B, beleza, porta fechada, C, beleza, não aconteceu dessa vez, D. Ué, mano C Abriu Não é a D Então vamos na a. Beleza, abriu P, porta P, ó Eita, mano Tá ficando sinistro as portas, velho Ó, vamos Voltamos 3 Então, ó, porta C Porta D Não é Porta C Porta D Não é Porta A Não é Porta B, né Era isso? Acho que era porta B Não, não era Caraca, velho Porta C a D, não era a porta A, não era a porta B Não é, putz grilo bicho. Porta C, tá certo Porta D, não é Mano, o que tá acontecendo? Essa mina é doida, velho Porta B não é porta C de novo Não é, mano de Deus, cara Não é a primeira porta, não é a segunda Porta A, ué, era a porta A Vamos na porta P, então Não era a porta P, meu Deus, que difícil, cara Porta A T, A, P não é, ó Beleza, ó, saímos Eita mané, que isso mano, são pessoas grandes conversando, eles estão olhando o que? Parece que alguém morreu, quem será que morreu? Será que eu tô morto? Falar ah, com o eu... um cachorro, beleza, eu morri falando com o um cachorro, velho Quem é um bom cãozinho? Quem é um bom garoto? Eu enterrei viva, garoto, você... Oxi, doideira, hã? Tá doido? Vê com seus próprios olhos como assim, mano? Vamos descer no túmulo, velho. Vamos no túmulo, mano. Túmulo de quem? Tá doido. Filhas não inclusas. Abrir. Não tem pilha. Tá trancado. Não temos número nem nada. Um, dois, três, quatro. Seria meio óbvio. Queimamos o bagulho. Ferrou Bahia, bicho. Queimamos o bagulho, eu não consigo ver. Bom, eu acho que agora a gente tem que encontrar pilha, né? Provavelmente é o que a gente tem que fazer. E agora, velho? Pra onde eu vou? Quatro. Ah, não. Não, mano. Ah, eu abri o bagulho. Ah, tá de sacanagem, velho. Que senha difícil, mano. Ó um cara. Quem será que é esse cara? Pai? Você não é meu filho. Meu filho não, não é um assassino? Nossa, cara, não fala assim. Sou uma criança. A culpa disso é sua. Eita, mané, tá doido, Joe Será que eu consigo abrir as coisas aqui? Não, não consigo abrir nada Bom, tá acontecendo alguma coisa aqui Não, não fala que ela tá morta não, né, velho Não é possível, cara Acabamos de chegar. Ahn. Ih. E... Morreu! Ih, já era, moleque. Morreu. E foi aí que eu acordei. Nossa, era um sonho, mano. Um sim, é um sonho interessante. E devemos falar sobre esse sonho mais tarde. Mas por enquanto, pode me dizer mais sobre o cadáver? Qual deles? Só vi um também. Não, não vi mais do que isso. O segundo, aquele no apartamento. Vixe. Eu e meu pai tínhamos acabado de se mudar, tivemos uma sensação estranha naquele lugar logo de cara. Um dia de chuva, mano. mudando um dia de chuva é um bagulho estranho mesmo, vizinhos estranhos. Episódio 1. Um. Ué, por que ela usou a máscara? Ué, oh, tá escrito, sunny face, né mano? Este vai ser o nosso novo começo. Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em New Jersey. Por que não vai explorar o prédio e fazer amigos enquanto eu termino de arrumar aqui? Beleza, vamos lá, pai. Eu vou. Eu Meus amigos, porque eu uso máscara? Ururururu. Vamos ver, o quarto do pai. Ah, tem o que no quarto do pai? Nada. Ah, pra que você vai falar com o pai, bicho? Você acabou de falar com ele. Bora, vamos sair da sala. Ah, quarto do papai, quarto da sol, do sol. É o gatinho. Parece que já se sente em casa, Gris. Deve ser Grismo. Deve ser bom. Beleza, vamos lá. Não dá pra assistir televisão. Game Boy. Eu estava procurando isso. Beleza, que legal. Cadê? Temos um Game Boy. Vamos explorar o edifício, é a nossa missão. Nossos novos vizinhos querem nos conhecer. Casa da so... do sal ou da sol? Elevador. Vamos ver o que aconteceu? Olá, polícia! O policial não responde. Por que está parado aí? Quem é você? O que aconteceu naquele quarto? Estou protegendo pessoas estranhas e intrometidas como você de verem o que não deviam. Agora some, não sou pago para se babar. O que aconteceu naquele quarto? Coisas de polícia, garota. Por que não volta para os seus pais? Quem dera. O que disse, espertalhão? Nada. Foi o que eu pensei, moleque esquisito, idiota. Mano, esse é um menino, velho. Eu pensei em que suli. Ah, vambora, vai. Por isso o saco, Sai daí, mano. Apertei errado. Vambora, vamos lá. Vamos pro outro quarto. Bater na porta. Será que a gente deve bater e conhecer o vizinho? Não, tem ninguém na casa. Beleza, vamos sair então. Vamos descer. Aqui é a nossa casa e vamos descer. Ó, nossa casa é no quarto andar. Então, por isso tinha o número 4 na parede, eu acho, hein? Tem alguma, tem algum sentido. Vamos lá, vamos descer. Vamos pra onde? Olha, tem que ter o um cartão de acesso ali. Vamos por aqui. Mandar um. Bater na porta... Mano, mas é muito sinistro, cara, isso, você ter que... não tem ninguém em casa. É muito estranho você ter que sair por aí. Olha o detetive com a blusa do Instagram. O que está acontecendo? Olá, jovem garoto. Você se mudou para cá hoje, correto? Sim, senhor. Eu já falei com seu pai. Parece que vocês estavam fora do estado quando tudo isso aconteceu ontem à noite. Um álibi sólido. Isso é bom. Tente não interferir enquanto... por enquanto. Está bem? Estamos investigando um crime sério. Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso. Adeus. Até mais. Mano, mas eu não consigo... Eu não consigo fazer nada, bicho. Olha, eu bato na porta. Meu pai mandou eu sair conhecendo os outros. Eita, caraca. Sim? O que você quer? É meio cedo para a fantasia de Halloween, não? Nossa, pegou pesado, hein, velho? Ur... Tchau, então. Moleques estúpidos que não prestam pra nada. Resmungam. Ah, tá resmungando. Beleza. A tia do 101 é muito estranha. Temos que sair... Ah, cadê aquela porta estranha que tava aqui? Vamos bater nessa porta aqui. Ó oh, Deus! Que a bear... uh, uh. Perdão, vamos recomeçar. Olá, jovens. Novo residente dos apartamentos. Adson. Quarto 402. Como posso ajudá-lo? Como você sabe quem sou? Eu sei tudo que acontece dentro, aqui dentro. Uh, é bom lembrar disso. É legal, gostei. Deus, não. Eu levo minha privacidade muito a sério. Sei que compreende, claro. Adeus. Adeus, amigo. Tchau. Vamos lá. Vamos para o andar 2. Vamos para o segundo andar. Vamos ver se a gente encontra mais alguém aqui. Batendo na porta, batendo na porta. Não tem ninguém no corredor. Sim, quem está aí? Olá, sou novo aqui. Queria me apresentar aos vizinhos. Ok, entre. Olha, a gente entrou no apartamento. No. Oi, meu. nome é Sal. É Sal o nome dele? Acabei de me mudar para o prédio com meu pai. Beleza. Que diabos lá na sua cara, criança? Eu sei que jovens adolescentes, uma nova geração de liberdade de expressão. Já fui jovem, sei como funciona. Contanto que não esteja envolvido com gangues ou alguma coisa parecida, não faz mal. Não, não faz parte. Não, não. Não, não faz parte de gangue, não, velho. Agora tá muito sem esses brinquedos ali, hein? Oh, ó, não será, hein? Cara, ó, sujão, não toma banho uns dias. Maravilhoso. Eu sou o Charlie. Não mexa nas minhas coisas. Não teremos problemas. Sou colecionador, sabe? De várias coisas. Essas coisas são minha família Então, se mexer com a minha coleção Está mexendo com a minha família, entendido? Sim, senhor, sem problemas Olha o cavalinho soltando um peido ali atrás ó. O, a, o, o, o Rosinha Bom saber, beleza, golo legal Cara, gente gostei, vamos lá, vamos sair Falou, velho, é nóis Vamos lá, 203, batendo, não tem ninguém em casa Aqui é o elevador, vamos para a porta do outro lado Não tem ninguém em casa Parece que não tem ninguém em casa Beleza não tem ninguém. Vamos lá, conhecemos o cara a véia estranha no segundo andar beleza, vamos para o terceiro andar será que a gente vai encontrar alguma coisa? Cuidado, não vá pra lá porque está escorregadio, bater na porta, não tem ninguém em casa Oi, olá, ó oh, céus desculpe, levei um susto você deve ser um dos caras do 402, né? Com toda a animação de hoje, nem tive a oportunidade de te cumprimentar, é, somos só eu e meu pai, meu nome é Sol, Sal, sei lá, eu tô, eu tô botando fé que é Sal o nome dele. Bom te conhecer Ser, Sal, sou a Lisa, tomo conta deste lugar sabe, mantenha as coisas em pé, então se precisar de ajuda de alguma coisa é só me chamar, ok, ok, sim, obrigado, não há de que, valeu, bora lá, vamos para o quinto andar, porque no quarto a gente veio de lá, então vamos para o quinto andar, aviso, este andar está sendo reno renovado para sua segurança de gira a saída mais próxima, será que tem alguém aqui mano, trancado, beleza, tá trancado, Tava aberto. Olá. Ih, tem um mendigo morando dentro do bagulho. Desculpe, achei que ninguém morava aqui em cima. Olá, senhores. está bem? Mano, tem um assassino aí. Nós está rodando com o bagulho. Meu Deus do céu. Você não deveria ter vindo aqui. Desculpe, só estava tentando conhecer os vizinhos. E... É um local sombrio esse edifício. Coisas horríveis acontecem. Você tem certeza que está bem? What? What? What? O cara sumiu, bicho Sair, vamos sair daqui Será que a gente deve entrar lá de novo? Eu vou entrar lá, peraí Eu vou entrar porque é o seguinte Eu acho que foi aqui que bateram, ó Banheiro, tá trancado Vamos mais pra cá, ver se nós é alguma coisa Não, não tem nada, mano Só papéis Caraca, ah, mano Vamos lá, então, vamos sair Mais pra cá tem alguma coisa? Não, vamos pro outro lado Será que a gente vai encontrar alguma coisa do outro lado? Beleza, tá trancado Ué, tá sem número aquele ali, ó Peraí, e essas madeiras? Um, tem um buraco bem pequeno aqui Não consigo ver nada do outro lado Eita, Cacilda do Norte Vou fingir que não vi aquilo Cê é louco, Diogo Vamos embora tá Amarrado E aí, a gente volta pra casa? Vamos voltar pra casa, então Falar pro meu pai, seu doido. Conhecer as pessoas e você tá aí chapando as ideias. Oxê. Vamos lá, o que, que é isso? É o banheiro. Vamos conhecer o banheiro. Ah, aqui vamos lá. Aqui é onde dá uns remédios pra dormir. Será que ele é depressivo? Sacolas, vamos ver o que tem nas sacolas. Só algumas coisas que meu pai trouxe da loja. Nada de importante. Lixo, não tem nada aqui. Acho que a gente tem que falar com o pai dela. Falar que as pessoas que a gente conheceu. Eu acho que é isso. Ah não, mano. puta apertei errado, foi mal. Ah, quarto da Sol, quarto do papai. Vamos lá, vamos falar pro papai quem a gente conheceu. Ei, menino, o que acha desse lugar? Tenho saudade de New Jersey. Vamos lá. Ah, pode não ser uma boa como nossa antiga casa, mas vamos fazer dar certo. Beleza, é sempre assim, né? A gente sempre empolga, é, fala que vai dar certo, aquele chá de... E ânimo, mas às vezes é meio desanimante. Ainda mais quando você chega com problemas né, em outro lugar, isso é muito chato. Enquanto tivermos um ao outro, acho que conseguimos ter um bom lar aqui. Sim, com certeza. Tenho saudade de New Jersey. Eu sei que sim, amigão. É, mas devemos dar uma chance para este lugar. A escola começa em algumas semanas. E aí, você vai poder conhecer novos amigos. É, eu acho que sim. Eu sei que sim. Qualquer um teria sorte de ter você como amigo, Sal. Obrigado, pai. Hum... Vamos lá. tenho saudades da mamãe. Eu também, parceiro. Eu também. Até. Tente não se meter em encrenca. Tem uma parada lá que pra gente sair tem que entrar num, num... Tipo, tem que pegar um cartão, mano. Mas eu não sei o que fazer. E na verdade agora a gente tem que fazer, ó. Explorar o edifício. A gente já explorou muito aqui, tá ligado? E eu não sei o que fazer, mano. Não sei o que fazer. Eu sei que tem que explorar o edifício, porém é difícil. Nossa, que piada bosta logo cedo, né, meu. Eu devia ter entrado no quarto dela de novo, dele, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, vamos ver pra cá. Nada. O gato. Pá. Deixa eu ver se eu consigo pegar o videogame. Não, não dá. O pior é que não dá. Eu peguei o videogame, mas. E agora? O que, que eu faço? Foi pro outro lado. Será que a polícia tá lá ainda? Vamos ver se a polícia tá por lá. Não tenho certeza se a polícia vai estar tá lá. Vamos ver. Ó, a polícia lá. Ó, vamos falar com ele de novo? Encheu o saco. Olá! O policial não quer falar. Quem é você? Oh, nossa! Tô então, com agente da lei. Então é bom que me respeite. Nossa, que caralho. Cara bravo, mano Então vai pra, pra birota, ô. seu raparigues, mano Eu não tenho cartão de acesso Vamos lá pro primeiro andar de novo É, não vai adiantar, mano Eu não tenho o que fazer Vou Falar Olá, detetive Olá, sal Adeus Até mais Não tem ninguém ainda Olá, jovem senhor Novo residente do apartamento Certo Como posso ajudá-lo Ah, tá, beleza Adeus, adeus Mano, não tá acontecendo nada de diferente Só lá em cima, naquele cômodo doido que, que a gente não sabe o que é E eu acho que é lá que eu tenho que ir de novo porque tá mandando explorar o apartamento Agora eu não sei se lá, ó, tá vendo? Ó, tem uma estrela no número 1, mas tá muito estranho Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara Parece que tem alguma coisa aqui nesse número Que eu tenho aqui, sei lá, mano Ali tem o nome de uma pessoa, deve ser o Deve ser o ADM do AP, né, mano? Vamos subir lá pro quinto andar sinistro de novo E vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa Aqui, ó Tá trancada, tá trancado, não consigo mais abrir a porta, ó, o 501 tá no chão, não consigo subir, não consigo, não tem nada aqui também, lá tá trancado, aquele ali deve tá aberto, mas pra cá não tem nada, ó, eu já consigo entrar aqui, sabe qual é o problema? O problema é que aqui não tem nada, ó, estranho, o banheiro trancado, mas alguém bateu ali, não bateu? É isso que eu tô, tô achando muito estranho, mano, tá muito estranha essa história, tem alguma coisa errada aqui. Vamos lá, abrir, abrir, tal, prédio, não sei o que Beleza, vamos pegar o elevador Não tem nada pra gente aqui Terceiro andar tem a faxineira Só se a faxineira não tá mais ali Olha lá, ela tá assim, ó Ninguém em casa, tá vendo? Ó, não consigo ir. Ih, tem alguém ali, ó. Como que eu faço pra passar? Não tem como passar, meu. Ó, vamos ver se a gente consegue pedir pra moça. Ô, Lisa. Ei, Sal, como vai? Há quanto tempo você trabalha aqui? Você sabe alguma coisa sobre o que aconteceu? Ah, vamos lá. É uma pena que... Ai, mano. Ela... Eu terminei de falar com ela muito cedo. É uma pena que você e seu pai tenham sido primeira... Tenham tido essa primeira impressão. Juro que normalmente as coisas não são assim tão terríveis. Coitada da senhora Thunderson. Quem é a senhora Sanderson? Não liga pra isso. É melhor não ficar pensando em coisas tão horríveis. Há quanto tempo você trabalha aqui? Na verdade, eu não só trabalho aqui, como moro aqui. Por isso, estou disponível todos os dias da semana a qualquer pedido de manutenção urgente. Apesar do que os outros dizem. Este edifício é maravilhoso. Fico feliz por você morar aqui. E olha que já faz 10 anos. Não tem esse lugar parece bom, pode crer vamos lá, o que dizem, o que os outros dizem desse edifício, vamos lá ah, certamente, todo tipo de coisa esse edifício já tem mais de 100 anos sabe, as pessoas sempre reclamam de uma coisa ou outra mas você nunca vai me ouvir reclamando sou uma mulher de ação e eu vejo um problema, eu resolvo a maioria das pessoas preferem reclamar muito de coisas pequenas, não dá para se preocupar demais com detalhes Sal. isso não é vida, sabe, tem razão vai por mim, foca, é, foca na as coisas boas no que te faz feliz nessa vida e põe sua energia nisso. Esse edifício assombrado, Sal, querido, já cuido dos apartamentos que há muito tempo e nunca vi fantasma ou doentes. Isso é só imaginação fértil das pessoas. Doces e filmes de terror demais. Tem algo de divertido? Quer saber? Eu tenho um filho mais ou menos da sua idade. Acho que vocês se dariam muito bem. Ele está lá embaixo, no nosso apartamento. Você deveria ir e se apresentar. Claro, vou dizer oi. Ótimo, o nome dele é Larry. E ele está no porão. Diz que eu te mandei lá. Você vai precisar de um cartão de acesso para chegar lá. Aqui, pega este... Tem alguns de sobra. Legal, obrigado. Olha, ela me deu um cartão, família. Ela me deu um cartão, mano. Que vejo por aí. Olha o cartãozinho de acesso. Boa. Vamos lá. Ela me deu um cartão e o filho dela tá no porão. Meio sinistro, mas ele está lá. Bom, eu acho que eu vou finalizando por aqui esse vídeo. Bom, vamos lá. Como você viu, é uma, é uma missão muito difícil. Eu ainda não sei o que fazer. Eu ainda vou tentar ver se eu consigo descobrir qual a missão da parada aqui. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o likezão. Sinistro, mas tem uns de uma meio doida, aqui, que a gente precisa descobrir. Então eu preciso da sua ajuda, beleza? Se você sabe alguma coisa, comenta aí pra me fortalecer. Tamo então, junto. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. É nóis. Tum, tum, tum, tum.